Faz tempo que eu não gravo nessa câmera aqui, eu tô me sentindo meio deslocado. Eu fiz uma pergunta na comunidade aqui do canal do que vocês queriam ver, e aí teve os comentários de gente querendo ver as caixas de 50 dólares. Eu tenho aqui ainda sete caixas que eu ainda não abri: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e eu não faço a menor ideia do que tem. Tem umas caixas pequenas e pesadas. Tem umas caixas grandonas e um pouco mais leves. Mas como eu perdi o histórico, eu não sei o valor. Eu sei que essas caixas são até 50 dólares. E a maioria estava na casa dos 20 a 30 dólares. E eu vou fazer assim. Se eu abrir a caixa e demandar só um vídeo, eu deixo e abro só aquela caixa. Porque eu não sei o número de itens. Se o número de itens for pouco e eu tiver pouca coisa para explicar sobre eles, aí eu abro mais de uma caixa até fechar essa sete. Porque acredite, viu? até hoje eu não consegui arrumar essa birosca. É sério, olha o tanto de caixa ainda que tem aqui embaixo, que eu ainda não consegui arrumar. Essas aqui eu sei que eu não abri ainda, porque tá até o destinatário ainda. E é claro, estão lacrados. Mas vamos deixar disso, vamos abrir logo essas caixas que eu estou curioso. Então, bora! Essa caixa aqui me deixou bem curioso, porque ela é pesada e ela é grande. Então eu acho que tem bastante itens dentro dela. Vou fazer o mesmo esquema que eu sempre fiz com você. Vou deixar a boca da caixa virada pra você. Então a gente vai descobrir junto o que tem dentro da caixa. Essa frase ficou parecida com o João Kleber, né? Nossa, japonês gosta de plástico bolha. Quase que me cortei. São jogos de Playstation 1. Primeiro aqui, ó. Battle Arena Toshiden. Completinho em cart manual, sem Goku Mugen. Esse aqui só veio o encarte, não veio o manual e o jogo. Tava demorando, né? Derby Stallion. Eu acho que eu publiquei uma foto desse jogo aqui que veio um 7 a 8 que eu tinha. Meu Deus do céu. Mais um. Tá aqui, ó. Manual, manual bem grossão. E veio um manual de outro jogo aqui, ó. Não é desse aqui não, é outro jogo. E o jogo da Herbie Muscle Ranking. Pela contracapa aqui, parece que é um jogo de medição de força. Alguma coisa assim. O encarte é o próprio manual. Ó. Esse aqui é o manual e o encarte também. E o joguinho. Final Fantasy VIII. Esse aqui também sai de monte. Todo lote aparece no Final Fantasy VIII. Esse livrinho aqui, eu acho que eu não vem em todos não. Hein? Olha, veio o Cards também. Manual, manual bonito. O manual do Final Fantasy VIII é muito bonito. E tá aqui, ó, os quatro discos abre aí aí ó tá aqui os quatro discos pop music também ó o encarte é o próprio manual e o jogo puyopuyo puyopuyo faz um sucesso tremendo aqui no Japão encarte ao spin card aqui cartão resposta cartão resposta é personalizado do puyopuyo o manual e o jogo Poporogue. Olha que manual bonito e tá zerado mesmo. Papel diferente. Veio o Spin Card. O jogo veio até num negocinho aqui para proteger. Já fiquei contente aqui, ó. Crash Bandicoot 2. O manual é o próprio encarte. E o jogo, ó que bonito. Zerado. Zeradíssimo. Sem paguita. Não sei do que, que é. Manual. São dois discos. E veio com spin card também. Não é Derby Stale, mas é corrida de cavalo. Bridging Studio. A capa é bonita. Manual, cartão resposta, spin card, vem tudo. Esses de cavalo vem tudo. Esse jogo aqui de beisebol da Konami também, na senhora, vem em todos os sistemas. Do Nintendo 64, do Playstation, do NES, do Famicom, vem tudo. Até esqueci de abrir aqui para mandar. O manual é o encarte, vem o Spin Card e veio o jogo, isso aqui é bem completo, citei já a mobile switch Gundam em vários vídeos anteriores aqui do canal spin card, o manual é o próprio encarte e tá aqui o jogo, o jogo de paquera vai estar tá completo com certeza, manual e o jogo, jogo de paquera, spin card, o encarte é o manual e o jogo. Esse aqui tem bastante gente que é fã hein? Bust a movie. manual e o um jogo. Outro jogo de beisebol que é o manual em kart. Esse jogo aqui também vem em todo lote, vem uns três ou quatro dele, capaz de encontrar outro desse no meio. Que é o manual e o jogo. Nem lugar mais para colocar. Pararoro. Não sei do que se trata esse jogo aqui. A menininha aqui, ó manual e o jogo. Aquele joguinho lá de coresinhas, se né? juntar as corzinhas. Manual e o jogo. Minha cara de felicidade aqui é que você tá vendo que só veio lixo até agora, né? Tower Dream 2. Pela contra capa parece que são vários joguinhos. Manual e o jogo. Só pela capa você já vê que é um jogo de paquera. <risos> veio o manual, o spin card aqui do lado. Que beleza! Esse aqui já veio, uma vez eu fiquei até curioso em jogar. O Aku Aku Volei. Pela contra capa parece um jogo bem kawaii, mas jogos de vôlei são raros, né? Da quinta geração em diante, então eu tô até curioso para jogar esse aqui. Manual, o jogo e o spin Card. Ai, que final. Aqui, ó, um negocinho, um flyerzinho do Crash. Veio o Spinny Card aqui do lado. Aqui, ó, para jogar com o Pocket Station. O manual, o manual tá zerado, parece que ninguém abriu, acho que ninguém abriu mesmo. Olha só um Persona, aí sim, hein? Olha o manual desse jogo, que coisa, hein? Aqui, ó, capinha, o jogo não veio Spin Card. Aí sim, hein? Tales of Eternia. Veio os três discos, mas não veio o manual. Agora fica triste. Esse aqui do Dench, aqui o guinho de trem. Deve ser muito bom, porque todo lugar também tem esse aqui. Manual e o jogo. O -so -so -sei não sei que jogo que é esse. Capa bem medonha, hein? Veio o Spinicard e o manual, que é o encarte. Mas deve ser bom, porque é uma reedição é daquele Playstation The Best. Advan Racing. Jogo da Atlus também, então é da Sega. E... Costumeiramente faz bons jogos de corrida. Os gráficos parecem ser bons. Você que já jogou, ó. Veio o Spin Card, veio o manual. Bem legal isso aqui, hein? O um jogo que parece aqui meio Transformers, meio Gundam. Cartão resposta. Manual. Só não veio Spin Card. Favorite Dir. Pela contracapa, parece um jogo de paquera, mas vocês me falam o que que é que eu não sei Spinny card tá aqui, mano, uau jogo Que jogo bonitinho, Stray Ship Uau e o jogo Outro jogo queridíssimo Parapa The Rapper Eu tenho que mostrar, porque toda vez que vem esse jogo, falam Ah, você não mostrou o pôster Esse é o pôster que vem no jogo original Coisa que a gente no Brasil nem sabia que tinha, né? Ah, e tem a parte de trás também, tá esquecendo também, né? Vocês querem ver a parte da frente, geralmente quer ver a parte de trás também. Outro IQ Final e <risos> mesma coisa, manual, spin card, jogo. Esse aqui vem. Aí sim, ó. Outro jogo que tem muitos fãs aí no Brasil, Goemon. Spin Card zerado. Cartão resposta. Também personalizado também. O manual tá perfeito. Perfeito. para sair da loja. Tem um negócio saindo aqui, o que que é? Não sei o que que é, vocês devem saber aí Goemon, recentemente eu tirei uma foto com esse jogo aqui, fez bastante sucesso Clock Tower 2, primeiro Clock Tower saiu para o Super Famicom aqui só no Japão E depois teve o Clock Tower 2, esse para o Playstation Manual, bonitaço hein e um CD aqui que eu acho que eu tenho umas capas bem legais, é esse Clock Tower 2. Esse jogo de paquera aqui, eu tenho até a versão de colecionador, para você ver. Ó, veio o Card mas uma coisa que os fãs desse jogo falam sempre, é que gostam de ver isso aqui, que são as figurinhas das personagens aqui, ó. Os... Vocês querem ver, ó, essas aqui são as menininhas aqui que tem no jogo. Aí, ó, que coisa mas não tem só menininha, não. Tem rapaz também? Não, não, é só menininha. Ah, tem um... Isso aqui é um rapaz, não é? Galera que é fã do jogo, pira nessas coisas. Tá aqui o manual e o jogo. Winnie Eleven 4. Essa capinha, não sei pra você, mas é bem familiar pra mim. Que os Piratex vinha sempre com essa capinha. CD bonito aqui e o manual. Clássico, clássico. Eu falar desse jogo aqui, né? Valkyrie Profile. Os dois discos e o manual. A bíblia, manual. Aí sim, tinha o Crash 2 ó, aqui, ó, Crash 3. Olha só esse cartãozinho com Crash, depois com os amigos que te ajudam na jornada. É uma propaganda, a gente viaja no tempo com esses negócios. Olha aqui a propaganda do Pocket Station, também junto a propaganda aqui do Crash 3. Mais propaganda aqui do Pocket Station. Daqui eu vou tirar o manual aqui para vocês verem manual bem legalzão colorido aqui olha para quem é familiarizado com The Crash 3 e o jogo esse aqui valeu o lote mesmo porque esse jogo aqui se você for procurar provavelmente você vai encontrar ele por no mínimo 10 dólares ou 15 dólares e provavelmente deve ser o valor de todo esse lote aqui olha esse aqui ó Ace Combat 2 esse aqui é bom, hein? Você não jogou? Jogue aí, que esse aqui vale a pena. Vem até uma propagandinha aqui do x O manual que tá aqui. E o jogo. Que jogo bom esse aqui. Hein? Esse aqui eu sei que muita gente é fã. E isso aqui é um. Coisa bem baratinho. Viu? É fácil você encontrar até ele individualmente. Que é esse joguinho do chocobo aqui. Vem no, nessa. Capinha aqui de acrílico, né? De acrílico não, de acetato. Aí tem esse mega livro aqui, com todas as coisas dos jogos. E aqui dentro, que é o Chocobo Collection. Aqui, ó. Que legal isso aqui. Eu sei que no Brasil isso aqui custa uma fortuna. Mas aqui é bem baratinho. Você encontra por um dólar, um dólar e alguma. Mais um desses jogos de samurai, que as capas são lindíssimas. Realmente vem uma bíblia dentro o jogo o... e o encarte e também vem o mapa do jogo pena que esse jogo é só interessante para os japoneses outro clássico que eu joguei em japonês também final fantasy 7 esse vendeu tanto mas tanto que todo lote vem pelo menos dois ou três inclusive eu vou mostrar para vocês em outro vídeo quando eu falar um pouco de final fantasy 7 as versões porque até a versão internacional você tem aqui eu tenho inclusive ela aqui é, que é uma versão em que você pode ter o idioma inglês e um jogo japonês. Fala a verdade se essa arte aqui do manual não é fantástica. Tanto que ela é capa da versão americana. Aqui estão os três CDs. Eu não sei porque eu fico fazendo assim, né? Eu acho que é pra ver ali, mas não tem necessidade. Outro Final Fantasy VIII. É, eu falei do livrinho, veio o livrinho nesse aqui também. Eu falo o carinho que os manuais japoneses tinham, é sensacional, né? Olha que arte bonita outro jogo de trem, provavelmente isso aqui era de uma loja, né? A loja não conseguiu vender, colocou lá para vender de graça. Maria 2. Esse também vem com tudo, ó, Spin card, manual, são dois CDs, tá tudo aqui cartão resposta até caindo aqui, não acaba minha gente, esse jogo não acaba, o jogo de tanque de guerra aqui também, vem em todo lote, eu acho que deve ter uns 20 desses aqui por aqui, o jogo e o encarte, o jogo de Mahjong também, igualzinho o outro aqui, Saga Frontier, aí sim, um grande clássico também, além do manual também vem aqui ó, esse papelzinho, esse flyer, também uma propagandinha né, falando assim da Saga Frontier's Player Collection, e aqui o logo da Square e veio Spin Card também. Então, esse que tá completaço, gente. Olha que manual! Vou até me aproximar um pouquinho aqui da, da câmera. Olha só, ele não tem nem dobras aqui. Ele nunca foi aberto, realmente nunca foi aberto. Por isso, eu vou abrir agora. Abre muita gente fã da breia hora que Parasite e os dois CDs estão aqui. Os papéisinhos estão. Lindos, lindos, lindo, lindo, Não sei se isso aqui alguém gosta de colecionar, mas tá lindo, lindo, lindo. E o manual também, ó, tá perfeito. Aqui ó, a ilustração, aqui atrás, as ilustrações, as artes desse jogo são sensacionais. Eu acho que só perde exatamente para o 2. Opa! Bushido Blade 2. Bushido Blade é um jogo de luta diferente. Em que você acertando o ponto vital, o jogo acaba. Então o modo de luta, o modo de batalha, o modo de jogabilidade tem que ser bem adaptativo. É diferente do, de tudo que há no mercado, do que havia no mercado na época. Esse aqui veio com spin card, veio com papelzinho aqui e o manual. Olha que arte belíssima também. Fãs de Tetris, tá aqui o Tetris do Playstation 1. Aqui só veio o encarte e o jogo. Arc The Ledge 2. É um RPG. Né? E a arte é bem bonita. Olha só que legal ó, essa ilustração aqui. Procurado. É um mini pôster aqui, né? Com algumas coisas no verso. Adesivos. Eu não sei o que o japonês tem. Se viesse esses adesivos aqui, na época eu já tinha arrancado, tinha colado em tudo que era lugar esse aqui. Manual aqui também. Uma bíblia. E o jogo. Bem legal aqui. Bem bonito o jogo. Deu até vontade de ver do que se trata. Esse aqui a gente tem que respeitar, hein? The Legend of Dragon. Manual num papel. Bem reforçado. Essa arte meio tridimensional aqui. Quatro CDs do jogo. Dragon Quest 7 Spin Card. Uau, tem bastante coisa dentro desse manual aqui. Não sei o que, que é aqui. é o cartão resposta. Cartão resposta. Vocês me falam o que, que é isso aqui. Parece um jogo de patim. que atrás parece. Manual e o jogo. Outro Dragon Quest 7 Esse aqui só veio o manual e os dois CDs. Katobi Toon. Não sei se é um jogo de corrida, parece um jogo de corrida, né? Cartão resposta, o manual é o um encarte. Blue Forest Story. Manual e o jogo. E olha o que eu já ia falar. Não veio o Gran Turismo, não? Veio sim, ó. Gran Turismo 2 também é um que tá em todos os lotes. Esse completasso aqui. O Spin Card. O manual. E eu joguei muitos aqui. Nossa, como que era bom jogar. Gran Turismo. Olha só como que o CD original, eu nunca tinha prestado atenção nisso, pra falar a verdade. Olha como que o CD original do Playstation é bonito, né? Ele tem dois manuais. O manual tem os carros do jogo, a lista de carros e os comandos. E esse sim é o manual propriamente dito, que fala do jogo. E os dois discos, né? Porque o primeiro disco é o modo arcade e o jogo, o jogo mesmo é o disco 2. Win Eleven 3, essa capinha também, eu lembro dela, porque os piratinhas também usavam essa capinha. Mas não veio, veio um outro IQ, meu Deus do céu. Dance Dance Revolution Remix, segundo remix, né? o jogo e o encarte. Olha o jogo de namoro aqui de novo. Vem um box aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho até outra edição limitada esse aqui. Olha só que beleza. Vocês querem ver mesmo? Você sabe que tá completo, né? Vocês têm certeza que tá completo. É aqui, ó. Tá completo. Channel Gears. Classicaço. Ele veio com um flyerzinho aqui. O um manual do Xenogears, Gears. Spin Card. E os dois CDs estão aqui, ó. Outro Parapa The Rapper. Esse aqui veio Spin Card. Veio esse negocinho aqui, diferente aqui. Mas tá novo esse aqui, E olha o.. Poster, pôster aqui tá perfeito, hein? O nosso poster, acho que nunca foi. Eu acho que eu sou o primeiro a abrir esse poster aqui, hein? Eu, vocês aqui pediam, ó. Aí o poster. Abri duas vezes, porque teve dois jogos. O Verso. Biohazard 2, Resident Evil 2 também. Vem todos. Eu acho que tem até os adesivos. Vamos ver. Falei? Os adesivos estão aqui. Não é um só, não. Ó. Esse aqui. Veio dois adesivos. O cara não usou nada. Não usou. Ó, o Spin Card. CD da Claire. CD do Leon e o manual. Completaço. Olha aqui o primeiro Tomb Raider. Aqui chama Tomb Raiders. Que tem o jogo e o manual. O jogo sai tá voando. Tá aqui os. O manual. Todo colorido. Vocês têm tem saudade manual, olha só a ilustração que bonita também. Focalizando as partes bonitas da lá. Não é possível, outro IQ, eu tava com esperança de ser um In-Eleven aqui dentro. Não, mas é o IQ mesmo, porque eu vou tinha IQ, né? Então, eu pensei que tinha trocado. Finalmente, o último jogo. Eu achei que era o último, tem mais um. Fantastic Fortune. Olha, ele tá completo, tá? Ele tá completo, tem spin card, tem manual, tem cartão resposta, tem o jogo. Você gosta aqui, eu não sei. Eu, eu, eu nem sei do que se trata esse jogo. Outro jogo que vendeu muito, eu tenho vários desses aqui também, Tekken 2. Essa ilustração que tem aqui dentro, mostrando é, uma leve biografia e falando dos lutadores. É, finalmente acabou a caixa. Vou ficar devendo para vocês o valor da caixa, mas eu tenho certeza... Que tá entre 20 e 30 dólares, porque era exatamente o valor que vinham em todas as caixas. Se eu procurar agora no site de leilão, vai variar nesse valor mesmo. Claro, né, se for um lote que você não vê quais jogos que vem. Agora, se tiver discriminado os jogos que vem, aí com certeza ele vai para 30, 40, dependendo do jogo que tiver lá. Mas eu quero saber de você, qual jogo que você acha que valeu a pena? E qual jogo que você acha que eu me verrei? E também fala dos jogos que estão ali, se você conhece, me dê informações, me fale qual o jogo que vale a pena dar uma conferida. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários qual o jogo que mais valeu a pena. Eu estou muito curioso, para saber o que, que você gostou. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorissui. no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu mostro foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de, você, eu... <risos> Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, essa câmera tá diferente, todos desacostumado, já mudei de câmera. Mas enfim, até mais.